Então, nossa úmida região, é, marcada por enchentes, causa muitas dificuldades, principalmente quando você está em uma área que não é central, ou que não tem toda a atenção do poder público. Né? Pensando nisso, nossos queridos amigos hackers, é, o Antônio e o Caio, eles criaram uma solução tecnológica usando o sistema de mensagens de texto do celular, vulgo SMS, para ajudar as pessoas a não perderem seus bens. Esse é o projeto SMS Chuvas que eles vão contar para a gente. Bora lá, meninos. Venha, venha, venha, venha. Alô, oi. Oi, boa noite. Opa, boa noite, gente. Meu nome é Caio, eu sou do Ateliê Hacker, nós somos o Ateliê Hacker, um coletivo de arte eletrônica aqui de Santos. Bom, boa noite, meu nome é Antônio. É, eu queria agradecer a, a, a todo o pessoal do ProComum, em especial a Marina, aí, em nome, representando o pessoal todo do, do, do Instituto ProComum, todo mundo que participou também. É, e, bom, vamos começar a nossa apresentação. É, a gente desenvolveu um, um dispositivo é, que tem sensores que captam a, a chuva. Certo, exatamente. A gente vai endereçar o problema que, a, que já falaram, que é a questão das enchentes. A gente vive numa região que sofre muito enchente, né? aliás, uma macro região no Brasil inteiro, onde a gente tem esse negócio de muita chuva e enchente, a gente decidiu criar um dispositivo, que, que o Antônio falou, com sensores, que fica instalado na rua, em lugar que tem potencial de ser alagado, e assim que esse lugar é alagado, tem um sistema que dispara SMS os telefones dos moradores e pessoas que estão na região é, a gente utilizou uma placa de circuito eletrônico chamada Arduino é uma plataforma gratuita e, e, e livre, aberta então isso significa que qualquer pessoa pode replicar esse sistema bom, aqui é um diagrama mais ou menos explicativo quem teve na, na abertura já viu esse diagrama Aqui a nossa esquerda seria uma região onde alaga, aqui a instalação do, do sensor, né? que no caso aqui é um só, mas na verdade são dois sensores para medir dois níveis diferentes, um fica bem próximo ao chão e um outro mais ou menos uns 30, 40 centímetros acima, que para uh, designar os estados da chuva, é, isso, isso é transmitido para a torre de celular. E aí todos os números que estão cadastrados no, no sistema vão receber essa mensagem. Exatamente. Mais ou menos 30 segundos, um minuto, por aí. Exatamente. É, foi um grande desafio para a gente é, desenvolver esse protótipo. O tempo é, é relativamente curto para você criar um equipamento do começo ao fim. É, é, é, testar ele e tudo mais. Mas é, aqui a gente tem um pouco assim, do, do nosso processo que foi a criação, né? Parece meio confuso inicialmente aqui, é, um monte de fio para cima e para baixo e essa é a realidade que a gente trabalha mesmo, sabe? Com uma confusão de fios, uma maré de, de, de letrinhas, uma sopa de letrinhas. Aqui vocês podem ver que a, a placa GSM que é é como se fosse um, um, um celular né, ele tem os mesmos recursos de um celular, de poder mandar, é, fazer ligação, enviar SMS, só que se, em vez de ficar como um celular no seu bolso, ele fica ligado nessa tal placa Arduino, que a gente tanto fala, e, e, e essa placa é que controla e via SMS que já estão pré-programados, ele fica só esperando o sensor disparar. Certo? A gente também implementou uma placa solar porque um problema que a gente reparou é uh, esse equipamento vai ficar no meio da rua, então às vezes encontrar um ponto de energia é um grande desafio, né? Imagina ligar num poste. Então a gente optou por utilizar energia solar, que além de ele ficar autônomo, né, ele tem uma, é, aumenta a chance de você conseguir instalar o equipamento onde você realmente precisa, onde realmente alaga e de repente não tem uma tomada ali fácil, né? Imagina alagar a tomada, não combina muito. Bom, aqui é, é uma foto muito importante, porque aqui foi o sensor que a gente desenvolveu. Na verdade, esse sensor ainda, assim, do jeito que a gente fez, não existe. É, em que a gente juntou uh, sensores que são usados para medir nível de caixa d'água, e a gente montou esse novo sensor, essa essa estrutura que ela vai dentro daquele tubo, e o tubo é todo perfurado, para não... Uh, principalmente para não haver, haver problema na hora de, se, é, quando alaga, se passa um veículo e, e sobe e desce do, do, do nível da água. Então ele fica lá dentro quando vai enchendo, à medida que vai enchendo o tubo, aí aciona o primeiro sensor, ele, ele sobe pela, por gravidade e depois o segundo sensor. Isso aí é mais ou menos aquela distância que eu falei mais cedo para vocês. Essa capa aqui que fica em fora, essa parte de dentro, vocês conseguem ver o laser? Vocês veem o laserzinho aqui? É, é, os sensores são essas duas peças brancas aqui, ficam nessa estrutura de cano PVC. Isso vai dentro desse outro cano maior, que serve para proteger o incensor de todos os tipos de intempérie, né Porque como fica no meio da rua, alguém pode passar, pode chutar, é, enfim, cachorro pode ir lá marcar território, esse tipo de coisa. Né? Um Bom, é, e aí agora a gente já para finalizar... É, não estava nos nossos planos iniciais, mas a gente desenvolveu um aplicativo também de Android. que É um aplicativo bem simplesinho, mas o que, que ele vai fazer é, é, é ampliar o potencial dos SMS, que a placa tem um limite de envio de SMS de acordo com o tempo. Então, esse, esse aplicativo que foi desenvolvido com uma plataforma uh, aberta também, chamada App Inventor, para que você que pode criar os aplicativos Android com bloco é, com essa estrutura mais visual e ele vai redisparar as mensagens. Gente, eu acho que o nosso tempo acabou. Esse aqui, ó, quem quiser saber tudo sobre tá o projeto, ateleracker.com, barra, SMS, chuvas, Olá. lá vai ter todos os desenvolvimentos futuros, porque a gente não, não vai parar com isso. Ainda isso. vai ter notificação para WhatsApp, um monte de coisa. Exatamente, lá você encontra toda a documentação, código, como construir equipamento e se estiver em dúvida também pode falar com a gente. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.